17 de janeiro, espero que você esteja nesse momento de férias, curtindo aí um pouquinho do que você considera um momento de lazer, né? Eu falo, acho que eu tô falando mais para as pessoas que trabalham na área da educação, né? Porque nem todo mundo tem férias nesse período. De qualquer maneira, hoje o tema é muito interessante também aqui no Prosa Criativa um programa que pensa fora da caixa. Então, como está sendo gravado esse programa, é, se você trouxer as suas perguntas, infelizmente, nós não poderemos responder ao vivo. Mas poderemos fazê-lo no outro momento e até pedir apoio para o nosso convidado de hoje. Porque o tema é muito interessante. Muitas pessoas acabam desistindo desse trabalho, dessa meta... Por pensar que é um pouco mais difícil e ser para poucos. Mas hoje vocês vão perceber que não. César vai trazer muitas curiosidades e, e trabalhos incríveis que ele faz e a evolução disso e os resultados disso na vida das pessoas. Não é, Babi? Com certeza, exatamente isso, Ailette. <risos> e a gente está aqui gravando porque também a equipe precisa um pouquinho de férias, mas. É, a ideia é que você divida e compartilhe esse vídeo também, tá? Vai estar também nas redes sociais, né, Babi? E exatamente. Vai estar no Facebook, no YouTube do Vivência Espírita. E também através do aplicativo Vivência Espírita, que você pode baixar pelo aplicativo, né, no celular. Você pode ouvir aonde você quiser. Se você inclusive tiver dirigir, na praia, né? Inclusive na praia, exatamente. Isso, no campo, <risos> em qualquer lugar, né? Exatamente. Muito bem. E aqui ao meu lado, meu querido parceiro, Matheus. Boa noite, Matheus. E aí? Boa noite. Tudo bom? E, bem, a gente vai apresentar o César, que é nosso convidado. É isso. E, e eu tô... queria também aproveitar, hum, hoje, dia 17 de janeiro, uh -huh. é aniversário da Ana. Ana Bacos! uau Eita. então vamos cantar um parabéns para a Ana Exatamente. A Ana Bacos nossa parceira aqui da rádio então ela vai estar comemorando muito porque ela é muito feliz muito alegre e tem uma energia incrível né então Ana nosso beijo que nem você faz ó para você <risos> César boa noite Boa noite, gratidão pelo convite, gratidão por me receber aqui, estou muito feliz <risos> e é um prazer estar aqui. Nós que agradecemos, aceitamos o seu agradecimento e agradecemos também. É, esse período que nós estamos vivendo, o que vivemos, né, nessas questões relacionadas à dor, à perdas, medo e tudo mais, que nos envolveu, infelizmente, com alguns sentimentos negativos, a meditação, ela traz algum benefício para esse momento? Você percebeu que teve um pouco mais amplitude ou não? Certamente. A busca pela prática da meditação aumentou absurdamente nesses últimos anos, né? dois anos. Principalmente porque as pessoas têm a tendência de procurar... É uma alternativa quando ela está sofrendo, quando ela está com dor, quando ela está desesperada, né? Desespero é a falta de esperança, né? a falta de um, um olhar mais leve para o futuro e muita gente busca a meditação e que bom, porque a meditação traz sim muitos benefícios, muito alívio, muita serenidade, traz mudanças físicas inclusive, né? Às Sim. vezes as pessoas ficam com a impressão de que a meditação é só pensamento positivo, mas não, a meditação ela atua na, na, em todas as áreas da nossa vida, né? E eu quero poder compartilhar um pouco disso aqui hoje. Ah, nós vamos nós estamos muito curiosos, né, Matheus, porque eu acho que ajuda a nós também, né, reconhecermos isso. E conte pra gente assim de uma forma resumida, quem é César? Que em caminho você trilhou para chegar onde você chegou? É, queria dizer para vocês que as redes sociais do César, nossa, é bem é. visitada, são, são, é bem visitada. É, os vídeos deles é, têm uma audiência muito boa. Então, isso tudo, você chegou até aqui em quanto tempo e por quê? Legal. Eu pratico meditação há mais de 20 anos e eu sou instrutor de meditação há 20 anos. Eu nasci numa família muito cética, racional, que não acreditava em nada que O uh, deu um freezing. Opa, caiu a conexão do César. Ah, acontece, né? Acontece. Nós estamos ainda na aqui Tá tudo bem? É, a gente tá gravando, é. então a gente ainda tá aqui, é. só que o César é, não. É, eu não sei como é que tá a conexão dele, mas ontem aconteceu isso também, no programa de ontem, né? Sim. Foi? Que Pô. foi dia 27 de dezembro, vamos falar aqui, ah, é? desculpa a gente fala sobre dia 17, né? <risos> Vai, vai ser aí. hilário o dia três eu aparecer aqui sem barba e de repente eu aparecer de novo com barba. Isso vai ser interessante. <risos> e, e, e a propósito que a, nós estivemos ontem aqui para fazer Pô. um programa ao vivo, né? E agora o César vai continuar com a gente. Vocês se, é, se permitam aí a, a nos ouvir, né? E a prestigiar o programa. E aí, Let, você faz meditação? Então. Em... Então, Babi, você sabe que eu faço, mas eu acabo fazendo no horário de sono, né? perto do meu horário de descanso, e acabo dormindo. Mas eu tenho colocado alguns vídeos, ver como é que eu faço, nem sei se é correto. Não sei se você faz, Matheus, mas eu não sei nem se é correto. Eu acabo trazendo alguns vídeos do YouTube para não ter aquelas interrupções de propaganda, né? Daí eu baixo o vídeo, deixo no meu, no meu computador, que não tem WhatsApp, para não ficar aquele plim-plim-plim, porque daí isso me distrai. Aí <risos> é ruim. É. E aí eu deixo rodando. Se caso desligar sozinho ou interromper, tá tudo certo, não há risco nenhum. Uhum. Mas me ajuda muito. O que eu sempre. Sempre é um advérbio difícil Mas, normalmente é, Música me relaxa E você? Música é, Depende da música É claro, né? é, claro. Eu, eu, eu sou bem eclético com relação Mas gosto de muitas músicas São um tanto quanto intensas Mas é, Eu acho que silêncio é uma coisa Que é muito complicada em casa Principalmente com 11 gatos e um cachorro Nossa oh, é, Nossa é... Mas um espaço para meditar em casa é difícil ter. Eu uhum. não, não consigo. Principalmente pelo fato de as pessoas falarem... É, tá, começa não pensando em nada. e ah, aí eu essa penso... é uma boa pergunta para a gente fazer para o César. Sim, é uma das perguntas que, que, que me traz muita reflexão. Porque ou eu penso, me penso flutuando numa uma página em branco, num vazio, <risos> num void, mas... Não funciona, porque eu não tô pensando em nada, eu tô pensando num vazio e eu futurno nele, então não é exatamente a questão do nada, né? É, como... tem algumas coisas aí que eu quero saber também sobre como, essas questões. Como se constrói esse nada da meditação é uma coisa que eu gostaria de saber. Legal. Mas antes disso, César, você retornou. Conte pra gente, por gentileza, a gente já vai sanar as dúvidas aqui do Matheus. É, como é que você chegou a esse lugar né? antes de você cair? você contou que na, você tinha uma família racional que não acreditava nessa proposta e, e eu também me sinto desse lugar né então eu ressoo aqui em mim vamos lá e aí pela minha própria necessidade eu era muito estressado muito nervoso tinha problemas de saúde eu tinha gastrite nervosa eu tive um, um quadro de depressão muito sério inclusive eu tive que tomar remédio tive síndrome do pânico e vários episódios que atrapalhavam muito a minha vida. E eu sempre busquei alternativas. Um belo dia eu fui fazer uma prática de yoga, porque na minha cabeça yoga era tipo um relaxamento, era tipo uma ginástica para relaxar. Eu fui lá, fiz a prática e no final da prática teve uma breve meditação, de cinco minutinhos. E nessa breve meditação foi a primeira vez que eu senti um estado de tranquilidade, de leveza absurda em mim. eu falei assim, nossa... Então existe alguma coisa aí que pode, de fato, me ajudar. Gostei tanto que eu comecei a pesquisar. Eu fui fazer curso, fui estudar, eu fiz, sei lá, uns 50 cursos de meditação diferentes e comecei a aplicar isso na minha vida. Conforme eu fui melhorando, eu era aquela pessoa nervosa, estressada, que brigava no trânsito, que xingava todo mundo e tal. Eu fui ficando tranquilo, fui ficando mais calmo, fui ficando mais feliz, perdi peso, comecei a dormir bem e as pessoas ao meu redor me perguntavam, César, o que, que você está fazendo? Como é que você melhorou? o Que milagre que foi esse? E foi o modelo, eu né? Você ficou tá como um modelo para as pessoas, né? Eu não sei se, se é isso. É isso mesmo. E quando eu falava que estava meditando, ninguém acreditava. As pessoas achavam que era piada, porque eles falavam, ah, você, você é nervoso. <risos> 200 por, por hora, né? A gente ouve assim, 200 é, por é. hora, como é que consegue, né? E aí... As pessoas me pediam dicas, né? Falar, ah, César, explica um pouco como que é Eu comecei a explicar, comecei a compartilhar é, Eu percebi que a maneira com que você ensina a meditação, ela é muito importante Porque ela pode afastar as pessoas ou aproximar, vai depender muito da abordagem que você tem E eu fui descobrindo uma certa abordagem que fazia com que as pessoas conseguissem praticar a partir daí eu comecei a fazer cursos de meditação no meu tempo livre, porque a minha formação original, né? a minha formação é, anterior é como chefe de cozinha, então eu fui chefe de cozinha por 15 anos e eu fazia esse lance da meditação meio que em paralelo, né? como um hobby, porque eu gostava, porque me fazia bem. Só que isso foi crescendo na minha vida, foi crescendo e chegou num ponto que eu não tinha mais como fazer as duas coisas, eu tinha que escolher. Ou eu ia para o lado da meditação, de ajudar pessoas, ou eu ia continuar como chefe de cozinha. E eu escolhi para o lado da meditação faz 10 anos isso. Uau. E nos últimos 10 anos eu tenho sido só instrutor de meditação 24 horas por dia. E aqui estou, né? Então essa é a minha história. E, e nesse processo de transição, né, de carreira que você cita, é, como é que você trabalhou com as questões de do seu autossustento, né? Esse trabalho traz o que você tinha antes ou isso mudou também para você? Muito interessante essa pergunta, né? Porque a maior resistência que eu tinha para fazer a transição de carreira era justamente essa. Hum. É, a minha família, os meus amigos sempre me disseram, César, ser palestrante, instrutor de meditação não é carreira, isso é um hobby. Você faça isso como hobby, mas você tem que ter a sua profissão. Depois de muito lutar com essa questão interna dentro de mim, eu percebi que não tinha mais o que fazer. Eu conversei com a minha esposa e eu falei para ela, amor, eu preciso do seu apoio, eu quero fazer uma transição de carreira, mas é um risco. Eu era chefe de cozinha, trabalhava num restaurante muito famoso, ganhava bem, saía nas revistas e tudo mais, e ela, ai, será? Você tem filho, não dá para arriscar, não sei o quê. Eu falei, olha, eu tenho certeza que vai dar certo. Você precisa me apoiar, eu garanto que em seis meses eu vou estar ganhando a mesma coisa que eu ganho hoje. Eu falei, então tá bom, vai lá, eu te apoio. Eu fui, com uma pressão enorme, né, porque eu tive que começar praticamente do zero, e eu consegui construir exatamente o mesmo ganho que eu tinha como chefe de cozinha em seis meses. Um ano depois eu estava ganhando o dobro e hoje eu ganho, sei lá, umas 80 vezes mais do que eu ganhava naquela época porque eu acredito que isso faz parte do processo quando você tá alinhado com o seu propósito de vida quando você está alinhado com a sua missão exercendo o seu dom aquilo que você veio ao mundo para fazer você vai encontrar prosperidade abundância e tudo mais então hoje tá tudo certo né passamos por um período aí de incerteza mas deu tudo certo e hoje é, tá. é bacana entender que a, ela chama Cris não é se chama Cris isso. vocês estão juntos há 16 anos olha como eu já pesquisei sua vida é, é Estou parecendo não. paparazzi, mas não é. A ideia. <risos> <risos> o programa que pensa fora da caixa. É a, a gente te estuda sobre o convidado, uhum. né? É, estudamos, porque isso, isso. é importante saber dessa história. Porque muitas pessoas é, questionam isso, deixam até de cumprir a sua missão, que parece-me que já estava predestinado, e fica nessa dualidade principalmente ouvindo uma família. Eu agradeço a ela por ter apoiado você, mas uma família que que é muito mais voltada à questão do dinheiro, né, Matheus? Não é isso que vocês são mais cobrados? Eu já estou velha já, é. e sei que eu já sou mais organizada com a minha vida. Mas na fase que vocês vão descobrir carreira, a pergunta é essa, não é? É, eu acho que... Eu, eu admiro muito a sua força de vontade, porque é, eu também, eu, imagino, eu me imagino tendo n incertezas. Eu gosto de desenho e eu sou, eu trabalho com psicólogo. É claro que nesse caso eu consigo ponderar um pouco mais isso, porque meio que é, Uh, eu não tenho exatamente, como eu posso dizer, um, um horário de trabalho fixo. Então, eu, é um pouco mais maleável para mim. Mas, acho que fazer o que gosta e, e essa coisa dar certo, e o mais legal ainda, você ter uma parceira que apoia, mano, eu tô feliz por, por você, cara, porque eu achei muito legal. É, é então... Mas isso tudo, Matheus, na minha humilde opinião, é construído, né? Sim, a gente não precisa, é... num primeiro momento, encontrar dentro da gente qual é esse chamado, qual é essa missão. Hum. Existe uma pressão da sociedade como um todo, né? A família é só uma manifestação mais próxima do que a sociedade acredita. Então, hum. a sociedade tem certos valores que são meio que absolutos, eles ficam impregnados, são como se fossem verdades. Sim. Então as pessoas esperam que todo mundo siga um determinado caminho. Então você nasce, cresce, estuda, faz uma faculdade, se forma, casa, tem filhos, constrói patrimônio, se aposenta e morre. Né? E isso é basicamente a ideia que as pessoas têm. Só que será que é isso mesmo? E quando você tem a coragem de ir em busca da sua essência, e fazer aquilo que você realmente acredita que tem que fazer, é, você encontra uma libertação muito grande. Só que o tamanho do seu sucesso, na minha opinião, tá? Não quer dizer que você é verdade. É só o que eu acredito. Então, na minha opinião, o tamanho do seu sucesso é diretamente proporcional ao impacto que você gera no mundo. Então, quanto mais valor você gera no mundo, maior será o seu sucesso. Para gerar mais valor no mundo, você precisa estar profundamente alinhado com a sua missão pra, para estar alinhado com a sua missão e olha só essa é a parte difícil tá? você vai necessariamente precisar decepcionar várias pessoas então se você não estiver pronto a decepcionar várias pessoas dificilmente você vai conseguir se aproximar da sua missão e a Cris me apoiou é, porque ela me conhece, né? ela sabe que não tinha muita saída, porque ela tentou de tudo que foi jeito falar para eu ficar no restaurante. Ela falou, César, mas você ganha bem, você gosta do que você faz. Ela perguntava para mim, você está infeliz? Você está infeliz? Eu falei, não, não estou infeliz. Você ganha pouco? Eu falei, não, não ganho pouco. Então, por que, que você não quer? Eu falei, não, eu quero, mas é que eu quero mais. E daí ela viu que não tinha como segurar, e ela me deu um prazo, se você parar para pensar, gente, para para pensar, ela me deu um prazo de seis meses. Vocês acham que ela estava acreditando que eu ia fazer em seis meses? Não, não, não, não. não. não é. Ela é. Ela também acreditar. traz as crenças dela, né? Exatamente. As nossas crenças estão, assim, é, é, grudadas em nós, praticamente, né? E aí eu, eu, eu entendo que crença é o tanto que a gente ouviu, ouviu, ouviu, ouviu, que aquilo acreditou, né? Que é. você só é feliz é. trabalhando, você só é feliz ganhando muito você só é feliz né com uma série de questões eu, eu eu ouvi muito disso não estou aqui é, sei lá desvalorizando meus pais eu, eu honro lembro, meus né? pais mas <risos> é, é verdade eu só que eu com 58 anos que tenho eu trilhei esse caminho de não buscar o que eu queria exatamente por medo então mas, na verdade, isso é um equívoco, porque quando as pessoas escolhem buscar segurança financeira em detrimento do que ela verdadeiramente ama, ela acha que ela vai ganhar mais, só que não vai. Gente, hoje eu ganho 80 vezes mais do que eu ganhava como chefe de cozinha, e é uma coisa impensável, porque quando eu falava, ah, eu vou ser palestrante, daí a minha mãe, por exemplo, falava assim, ai, ah, César, você acha que você vai ganhar a vida contando história, né? Eu falei, é isso que eu quero fazer. E daí foi isso que eu fiz, né? e é uma coisa meio impensável. Então, a escolha, né? a, a ideia de que você tem que escolher, ou você vai ser bem sucedido e rico, ou você vai fazer o que você gosta, é um equívoco. Quando você seguir o seu chamado, quando você encontrar a sua vocação no fundo da sua alma, você vai encontrar prosperidade, abundância e todas as coisas boas. Porque, em essência, a natureza mostra isso pra gente. A natureza é abundante. Você pega uma árvore, né, uma macieira. A macieira vai dar uma maçã? Não, ela vai dar infinitas maçãs, porque a natureza é abundante e próspera. Quanto mais saudável for a macieira, mais frutos ela produz. É isso. Nossa, é interessante. É uma, é uma uma boa construção. É. é legal, é legal essa perspectiva de ideia. Eu achei. Não é legal? Eu, é, eu sou apaixonado por isso. Sim, eu... eu sou apaixonado por isso num tanto, irmão. Porque eu vejo isso acontecendo de manhã à tarde à noite. Os meus alunos, na sua grande maioria, né, chegam até mim porque tem uma dor, tem uma queixa. Uhum. Né? Não está dormindo bem, o relacionamento não está bom, a vida sexual não vai bem, não ganha dinheiro suficiente, quer perder peso, quer ganhar peso. Ela tem alguma dor, ela tem algum incômodo. E ela já tentou várias coisas e falou, ah, deixo eu testar esse negócio aí de meditação para ver se funciona. Ela começa por causa de uma dor. Uhum. Aí, invariavelmente, quando ela cura essa dor, ela continua o processo buscando a essência. Uhum. Quanto mais próximo da essência ela fica, sabe o que acontece? Ela começa a ganhar mais dinheiro, começa a ficar rica. Então tem vários depoimentos de alunos meus que ganharam muito dinheiro, que melhoraram os seus relacionamentos afetivos. E você acha que o cônjuge que melhorou? Porque as pessoas, quando têm um relacionamento ruim, põe a culpa no outro, né? falar ah, mas é que Nossa, você não verdade. sabe, o marido mala sem alça. É. Colocar a culpa no outro é muito mais comum, né? É, então. Só que aí, ela foi por causa de uma dor e ela começa a melhorar, e ela não sabe nem exatamente por quê, e de repente o relacionamento dela tá bom. E não foi o outro que mudou, foi ela. O corpo físico, né? É, você começa a meditar, você perde peso se você estiver acima você Ganha peso se você estiver abaixo Por quê? É mágica? Não, gente Não é mágica, não tem nada de mágica Na meditação, nada de místico uhum. É você se reconectar com a sua essência Se você está fora da essência Ansioso, nervoso, estressado O que, que acontece? Você come pra caramba Pra, com, pra é, é, saciar Compensar é, se fazer o interno. É, compensação. Exatamente então... Se você volta pro seu eixo, você para então a saúde, a saúde é natural, você só fica doente, você só fica é, obeso, você só fica, se você tiver com algum problema, né? falta de prosperidade, relacionamentos difíceis, tudo isso não é o normal. O natural, o que a natureza nos traz é abundância, saúde e prosperidade. Basta a gente estar tá conectado. E como que acontece. Você tem que me Não, não, eu adoro, tá ótimo, tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Pode, fica à vontade. E como que acontece esses processos? Porque eu vi também que nas suas... no Instagram do César, gente, tem alguns vídeos muito interessantes. E a gente nunca vai entender o que, que as pessoas procuram na internet, né? Porque tem alguns vídeos <risos> seu... seus que Tem um que tem 9.447 visualizações, eu não estou aqui medindo, estou só colocando o que é, onde eu quero chegar, o que é que as pessoas procuram, né? Já teve vídeo também aqui, que você falou da metodologia de germinar com 13.477 pessoas, e outros vídeos com o menor número de visualizações. Então, não tem uma, uma linha, né? O que, que as pessoas, como você citou, procuram? Eles, elas querem cura imediata com a meditação? E isso acontece de forma imediata? Oh, eu vou responder a segunda pergunta primeiro. Os efeitos da prática de meditação acontecem a partir do sétimo dia de prática. Existe um trabalho científico que mostra que uma pessoa que nunca praticou meditação na vida se começar a praticar hoje, por 5 minutos, só 5 minutos por dia, durante 7 dias consecutivos, no sétimo dia, ela terá uma mudança fisiológica grande o bastante para ser detectada num exame de sangue. Então, meditação não é pensamento positivo. É uma mudança fisiológica. E ela acontece em 7 dias. Então, eu garanto que qualquer pessoa que começar a praticar meditação, pelo menos na minha metodologia, em sete dias ela vai ter uma mudança grande ou bastante que ela vai perceber. Não é eu que vou falar, né? Então, ou vai dormir melhor, o intestino vai funcionar melhor, então assim, a mudança é muito rápida. Em isso sete é dias. Quanto mais... sete dias. Quanto mais ela praticar, é óbvio que os efeitos vão aprofundar, né? Então, é isso. Eu garanto que funciona. E quando eu falo, eu garanto que funciona, gente, eu não espero que você acredite em mim, né? Talvez você não me conheça, então por que você vai acreditar em mim? Não acredite. Sabe o que eu quero que você faça? Teste. Pega uma meditação minha, no YouTube tem várias. Faça a meditação por sete dias consecutivos, são meditações de 5 a 10 minutos, guiada. No sétimo dia você pensa, você vê aí o que aconteceu com você. Se melhorou, você continua. Se não melhorou, tá tudo bem, você perdeu aí, sei lá, 40 minutos da sua vida. Então, realmente funciona. Agora, a primeira pergunta que você havia me feito. Por que, que as pessoas procuram a meditação? Tem quatro motivos, só quatro, e todos derivam desses. Ou ela quer ganhar mais dinheiro, está infeliz com a profissão, está infeliz com os ganhos financeiros, ou seja lá o que for. Quer melhorar isso. Quer perder ou ganhar peso. Né? Ou ela está acima do peso e quer emagrecer, ou está abaixo do peso e quer ganhar peso. Relacionamentos, ou ela está procurando um relacionamento e não consegue, está encalhada, está encalhado, ou ela está num relacionamento que é muito ruim, que, que ela não tem paz, não tem felicidade. Muitas vezes tem amor, mas não tem felicidade. E por último, busca do propósito de vida. É a grande pergunta, qual a razão pela qual eu existo, eu não vejo sentido na vida, o que eu estou fazendo aqui? Então todo mundo me procura por um desses quatro motivos. Só que o mais legal é que a pessoa me procura por um desses motivos e ela percebe que o buraco é mais embaixo. Porque a dor eu, nunca... Olha que coisa louca. A dor nunca se manifesta no mesmo lugar aonde ela foi originada. A dor nunca se manifesta no mesmo lugar que ela foi originada. O que, que eu quero dizer com isso? Vamos supor que a pessoa tem sobrepeso, né? Está gordinha e quer emagrecer. E preste atenção, vou fazer um parênteses, tá? Eu não acho que todo mundo tem que ser magrinho. Se você tá gordinho e tá feliz, eu acho ótimo, né? Isso aí é aquilo que eu tava falando lá no começo, que é a mídia que fica enfiando as né, caraminhola na sua cabeça. Se você tá bem tá feliz gordinho, seja gordinho. Não tem problema. Mas se você quer emagrecer, isso é uma desarmonia para você, certo? E essa desarmonia nunca é causada no lugar que ela se manifesta. Então... Dentro do que eu acredito, não adianta você mudar a sua dieta. Se você quer emagrecer, não é a dieta que você tem que mudar. É a emoção. Existe uma emoção dentro de você que você precisa tratar. E é na emoção que foi causada essa, esse sobrepeso. Não foi no corpo físico. Vou dar outro exemplo. Se você quiser ganhar mais dinheiro. Dinheiro tem a ver com o seu plano mental, Tá? Vamos supor que você quer ganhar mais dinheiro, o que, que você acha que você precisa fazer? As pessoas acham que tem que estudar mais, que tem que trabalhar mais, bobagem! Não adianta nem estudar mais, nem trabalhar mais. Você precisa de energia, você precisa alimentar o seu corpo físico, você precisa mudar a sua carga estrutural para que você manifeste aquilo que você já tem. Não é... Então, assim, quero ganhar mais dinheiro, tenho que estudar mais, trabalhar mais? Não, porque não é aqui que está sendo gerado esse problema. É no corpo anterior, é no, é, é, é no seu corpo físico. E assim serve para tudo. Ou seja, quando a pessoa começa a praticar a meditação, o que acontece é que ela percebe, ela percebe, não sou eu que falo, ela percebe qual é a origem do problema dela. Então, ela descobre que a origem do sobrepeso, na maior parte das vezes, é carência ou ansiedade. Ela descobre que a origem da escassez na vida dela, da falta de prosperidade, é falta de energia física ou falta de foco. Não é falta de diploma. Porque tem quanto, que, quantas pessoas aí, PHD, pós-doutor, que tá quebrado sem dinheiro? Não tem nada a ver. Né? Então a meditação te proporciona chegar na causa. E uma vez que você chega na causa, acontece algo que eu costumo chamar de extensão de consciência, ou seja, é, abre uma luz na sua cabeça você fala, olha, tem alguma coisa aí que eu não estava enxergando. E a partir desse momento, você vai resolver aquilo e viveram felizes para sempre. Também é no mesmo, você também acha que é no mesmo, da mesma forma, né? Com relação ao relacionamento, né? Que as pessoas acabam migrando... De um lugar para outro, foi um vídeo que você fez, que eu Sim, assisti, sempre. que as pessoas trocam de pessoas, porque as pessoas que estão com dificuldade, não, não nós. e Ou não quer ninguém, porque qualquer pessoa vai me fazer muito infeliz. É. Olha só, os problemas de relacionamento, as pessoas acham que problema de relacionamento é falta de amor, né? Só que não é falta de amor. O problema de relacionamento não é falta de amor. Sabe por quê? Se fosse falta de amor, você não estaria se relacionando com aquela pessoa. Se você não amasse, se não houvesse amor, não haveria o relacionamento. Você simplesmente ia tocar sua vida. Então, existe amor. Mas mesmo havendo amor, isso não é o suficiente para que o relacionamento seja bom. Para que o relacionamento seja bom, você precisa de outras coisas. E o que dá problema em relacionamento é crença, é modelo mental. Porque a gente cresce ouvindo, minha filha, cuidado, porque você sabe que homem não presta. Meu filho, cuidado, porque só existe felicidade antes do casamento, porque toda mulher enche o saco. Então, esse modelo mental faz com que a sua comunicação seja muito ruim e isso gera problemas no relacionamento. Então, o que eu mais vejo na minha vida são pessoas que se amam profundamente, que têm caminhos muito próximos, valores muito próximos, mas que vivem um relacionamento infernal. Vivem se estapeando, vivem brigando, vivem causando confusões de forma desnecessária. Né? E não precisa sofrer, você só precisa entender quais são as suas necessidades que estão sendo feridas ou, ou qual, quais são os seus desejos que não estão sendo atendidos. Quando você entende e comunica isso de forma clara, você se liberta dos, dos problemas de relacionamento. O que não quer dizer tá, que você vai viver um conto de fadas. Porque eu acredito que esses relacionamentos vendidos pela Walt Disney, né, da princesa e do príncipe e tal, não existem. Todo relacionamento é um espelho. É um espelho aonde você vê refletida as suas próprias sombras. Então, a função de um relacionamento é te tirar da zona de conforto. Então, sempre haverá conflito, sempre haverá estresse. Agora, o que você faz com isso é que vai determinar o seu grau de felicidade. Você pode usar isso para expandir a consciência, crescer e ser feliz, ou você pode viver num pé de guerra eterno a sua vida inteira. Né? Então, é isso que eu acredito. É, muitas vezes, o que eu percebo... A gente já está enveredando para outro assunto, mas <risos> é, já está enveredando para uma análise aqui. Mas, assim que eu percebo que a, a pessoa já vem com uma bagagem complicada de relacionamentos familiares, né? E aí todo mundo não me ama porque meu pai não me ama, minha mãe não me ama, e aí vai, <risos> vai por aí. O que, que você acha, Matheus? Você, psicólogo, pode falar um pouco mais aqui para a oh, gente? É, sim. Se eu começar a entrar aí muito nesse assunto, a gente não dá esse horário esse ano, talvez. Talvez <risos> a gente passe um pouquinho pro dia 3. É, não, mas tirando piadas é, à parte, assim, o desenvolvimento das pessoas e como elas se relacionam começam com base de pais, mães, muitos dessas travas que que a gente também nomenclatura. que são travas culturais, que são travas que são formadas por mídia, são formadas por, por heranças. Né? A, a própria religião é uma herança que é, tem suas, sua, sua parte benéfica, mas tem sua parte danosa, se usada com fervor é, excessivo. Né? Então, isso, ao decorrer, do, ao decorrer da criança... É, se desenvolve na adolescência, a adolescência os adolescentes gostam de testar limites, principalmente dos pais e, e esses, é, esses limites vão ponderar como vai ser um adulto né? como vai desenvolver o adulto eu dei um, uma coisa bem chutada assim desculpa, bem, bem seco mesmo, para tentar é, dar uma, um, uma uma pincelada da ideia de como o adulto se torna o adulto, né? Então toda a insegurança da infância, da adolescência, não some na vida adulta. Ela é acarretada ali, né? Eu acho que quando você fala da, quando você fala do que a gente chama de comorbidades ou como nos psicanalistas falam de, hum, me fugiu agora a palavra. Ah, isso, não é sublimação? É Caraca, deu um branco, foi mal. É... Tô ansioso. Não tá ao vivo essa parte engraçada, mas eu tô ansioso. Por quê? Porque eu não tô acostumado a fazer isso, foi mal. <risos> mas seriam, como você diz sentimentos que são, que são amarrados, que estão presos, e eles vão eles voltam em formato de um tipo de doença, literalmente. Né? Então, a, a ansiedade gera gastrite. Né? A a, a imagem, você não se aceita com a sua beleza, com o seu rosto, é, gera o vazio. Esse vazio a gente tenta preencher de alguma forma. A fome né, excessiva ou a bulimia de tirar aquilo do seu corpo, porque o excesso parece ser sujeira de dentro de você. É, são partes, são, vamos dizer, porcentagens de de como se forma o adulto, né? Isso são pedacinhos, como você disse. A pessoa ela vai vir com sofrimento, mas ela é construída com vários sofrimentos. E o que você constrói com isso é, é o que é complicado. Ou ele te isola, ou ele te causa um, um abismo, né? Eu, eu, acho que você chegou a comentar, a gente teve... Um, eu tive um episódio de depressão também, você também já deve ter passado por uma, uma coisa semelhante. Então, você se isolar, você se sentir vazio, pouca esperança, aquela reflexão de que você não pensa muito no futuro, porque você tem medo né, de pensar no futuro. Até já cheguei à reflexão de falar, poxa, por, que, que, eu, por que, que eu me relacionaria com uma pessoa se eu sou tão ruim assim? Eu vou só me prejudicar as pessoas que eu gosto então você se afasta né? É... e sim, uma das partes importantes é a reflexão acho que a meditação traz essa reflexão, no caso da psicologia como no consultório eu trago o diálogo, a pessoa precisa falar isso, ela precisa trazer para o concreto, né? que isso se torne real para poder lidar uma hora ou outra senão piora só é... eu eu acho interessante essa a, a perspectiva que você construiu com, com essa a meditação. Eu fico até um tanto quanto curioso contra alguns métodos, como eu, eu cheguei a perguntar para Let, uh, um, um momento falam para você relaxar, fechar os olhos, controlar a respiração e pensar em nada. Como como trazer esse nada assim, tipo nada me vem a palavra gigante, ou como eu como eu falei, me vem o meu pensamento de ficar vazio, no, flutuando. É, como você imagina o seu nada? Como você ajuda a construir nessas pessoas esse vazio para ela é, chegar num ponto de relaxamento? Perguntinha. Ótima pergunta, meu irmão. Ótima, adorei. Olha só, primeira coisa, eu quero desmistificar uma ideia é, que é muito difundida, que meditar significa sentar, fechar os olhos e parar de pensar. Não é isso, tá? Hum. Não é isso. Se fosse isso, a gente estava ferrado. Porque é praticamente impossível parar de pensar. Sim! <risos> praticamente impossível. Então, é, eu vou fazer uma explicação um pouquinho técnica aqui, mas é só para contextualizar. Existem ah. sete estágios distintos na meditação. Sete. Sendo que o último estágio, o sétimo, é o parar de pensar. Que é o que as pessoas chamam de nirvana, de iluminação, de uhum. seja lá o que for. Só que você não precisa chegar no sétimo estágio para ter be benefícios. No primeiro estágio você já tem benefício, entende? Então não é para nós mortais essa história de sentar e parar de pensar. Isso é para Jesus Cristo, para Buda, Buda para é, né, né? os mestres aí, né? Para nós que estamos aqui encarnados não, não é para gente. O que não quer dizer a gente não vai ter benefício. Então os três estágios são, o primeiro se chama intenção. Se você tem a intenção de praticar, mesmo que você não pratique efetivamente, você já está tendo benefício. O segundo é esforço por superação. Quando você tem a intenção de fazer, haverão obstáculos. Então você vai ter preguiça, é, você vai perder a hora, você não vai ter tempo tal. Então você tem que vencer isso. O terceiro estágio é... O autoestudo é a percepção de que existem dois mundos, o mundo de você meditando e o mundo de você sem meditar. O quarto estágio é sankalpa, é o propósito, é a intenção que você tem. Quem medita, medita para alguma coisa. Então, às vezes você tem um problema e fala, ah, vou meditar nisso para resolver. Às vezes você quer relaxar, você vai fazer um relaxamento, a intenção é relaxar. E assim vai, você tem que ter um objetivo. Tá? Depois, o sexto estágio é a prática efetiva, é você de fato fazer, porque a meditação só dá, só dá resultado se ela for constante. Então você tem que praticar de novo, e de novo, e de hum. novo. É igual tomar banho, gente. É um, um não adianta você no né? domingo tomar banho sete vezes e achar que o resto da semana você não precisa mais tomar banho. Não funciona. Tem que tomar banho todo dia tem que meditar todo dia, tem que escovar o dente todo dia, né? Sim. E quando você tem essa constância, por anos e anos e anos, você vai chegar num ponto que você consegue vislumbrar esse vazio. Não demora muito. O que acontece é que ele começa pequenininho. Então, tecnicamente, o que é a meditação? Você tem pensamentos na sua cabeça que são ondas, que tem começo, meio e fim, certo? Sim. Então, vamos lá, eu estou pensando aqui agora. É, quando a gente acabar essa conversa, eu vou jantar. Isso é um pensamento, teve começo, meio e fim. Daí vem um outro pensamento. Depois que eu jantar, eu acho que eu vou tomar banho. Então, isso é um outro pensamento, que teve começo, meio e fim. Quando eu medito, eu diminuo a frequência e a intensidade dos pensamentos. E aí, você abre um espacinho vazio entre o final de um pensamento e o começo do outro. E é esse espacinho vazio que é o silêncio que todo mundo fala, que é o não pensar em nada. Só que no começo, isso acontece por um milésimo de segundo. Então você não percebe, você não, você não ficou sem pensar. Acontece um milésimo de segundo. Quanto mais você pratica, você vai ampliando isso. Então, com um mês de prática, aproximadamente, tá gente? Eu não gosto de, sistema, de, de regras, mas aproximadamente um mês de prática, você vai ter... Episódios de um segundo sem pensar, de um segundo de vazio verdadeiro, não pensar em nada. O tempo para, todas as coisas são lindas e maravilhosas, você está feliz e pleno, porque você está conectado com a sua essência, um segundo, e daí você continua meditando. Vai chegar um ponto que você senta para meditar, fecha os olhos, vem esse vazio e daí você volta. O que, que é esse vazio? Esse vazio é uma sensação muito parecida de quando você pega no sono. Às vezes você está viajando, já foi viajar de carro, uma viagem de duas horas, você deita e dorme, e daí você acorda, parece que não passou nada, você olha no relógio passou 40 minutos, é essa a sensação. Só que ao invés de dormir, você está num estado de hiperconsciência. Só que presta atenção, amores da minha vida, para chegar nisso, precisa praticar, não é do dia para a noite, você não vai achando que você vai sentar hoje e vai parar de pensar e acabou. Não, você vai construindo isso de pouquinho em pouquinho, e quanto mais você faz, mais fácil fica. Então, não se preocupe que tem que parar de pensar, porque não tem, não. Isso é quase impossível. É um trabalho. É, e, na verdade, o que eu me, me, penso né, é que, de um, um período para cá, é, as pessoas procuram curas imediatas. E, quando você fala de sete dias, as pessoas podem ser até que, que mandem uma mensagem para você. ó Deu sete dias, não resolveu nada. Ele continua brigando comigo, eu continuo sem emprego, meu chefe continua sem me pagar. E, começa essas co e começam essas cobranças. Porque eu vejo uma sociedade muito imediatista. Por isso, a importância para mim de trazer você aqui e poder explanar dessa maneira sobre a meditação. E a, principalmente a frequência, que para tudo... E o pior é que todos nós sabemos. Inclusive, você citou vários exemplos, e eu até cito exercícios físicos. Você quer ter um, um braço torneado, você tem que trabalhar muito tempo, né? E, e é muito tempo mesmo. Então, quando você vê uma mulher, um homem, bem fisicamente, da maneira que você deseja, independente do seu desejo, de estar com o braço, a perna naquela posição você observou que teve uma conduta que teve uma disciplina e isso não é muito comum como que você recebe essas pessoas no seu no seu nas suas atividades que eu não esqueci o nome que é o seu trabalho é uma imersão não é não não esqueci o nome o me é é é as pessoas vêm com essa determinação ou depois, no processo, que eu não sei qual é o processo, gostaria que você me passasse, se é final de semana, se é por um tempo, como que você acompanha essas pessoas para sair desse lugar do de imediatismo? Tá, olha só, o que acontece com a prática da meditação é que em sete dias você vai ver uma mudança clara na sua vida. Não quer dizer que vai resolver o seu problema, tá? O que eu garanto é que você vai ver uma mudança. Qual é essa mudança? Eu não sei. Talvez seja melhorar o sono, melhorar o intestino, é, ter mais paciência, sentir mais feliz. Eu não sei o que é, porque para cada um é diferente. Mas eu garanto que você sente uma mudança. Agora, resolver um problema, seja ele qual for, é muito mais profundo do que é, uma solução paliativa. Imagina a seguinte situação. Você está com dor de cabeça. Aí você vai lá e toma uma aspirina, né? Toma uma aspirina, meia hora depois você está sem a dor de cabeça. Quer dizer que você resolveu o problema? Não! O que você fez foi mascarar o sintoma. O sintoma sumiu, mas a razão pela qual a dor de cabeça Sim. apareceu, continua lá. Então o que você precisa fazer é investigar qual é a causa da dor de cabeça. Se não vai passar o efeito da aspirina, a dor de cabeça volta, você toma a aspirina, a dor de cabeça volta. Daí vai chegar um ponto que a aspirina não vai resolver mais. Daí você vai ter que tomar um remédio mais forte. E assim vai. Então, o ideal, o único caminho da libertação é você olhar para dentro de você e enxergar a causa da dor de cabeça. E esse processo, ele depende do quanto você está determinado em olhar para dentro e encontrar essa causa e resolver. Não tem mágica. Existem duas abordagens de meditação distintas. Existem mais, né? mas dá para a gente dividir em dois grupos. As meditações entrópicas e sintrópicas. É, se você for fazer uma meditação budista, por exemplo, o que, que vai acontecer? Eu amo tá, meditação budista. Adoro, pratico, acho lindo e maravilhoso. Mas para quem está começando, é difícil. Você vai chegar lá num templo, vão botar você sentado no zafum, que é uma almofadinha... Vou falar para você, fica aí prestando atenção na sua respiração é, por 20 minutos. E é muito cansativo. E você nem sabe o que, que você está fazendo lá. Você não tem um propósito, você não tem um objetivo, claro. E está tudo bem. Porque é assim que a, a tradição budista funciona. Você fica lá abrindo um espaço e uma hora você vai ter um insight. Então, Buda se iluminou assim. né? A história do budismo vem de um nobre, que se chamava Siddhartha Gautama, que se revoltou com a superficialidade da sociedade, sentou debaixo de uma árvore e falou, eu só levanto daqui quando eu descobri todos os mistérios da vida. E ele ficou lá sentado por anos e anos e anos, reza a lenda e se iluminou. Então essa é uma abordagem. A minha abordagem é distinta, ela é diferente. Eu sempre pego um aspecto muito claro, específico da vida. Então todas as minhas meditações, elas têm um fim. Então, tem meditação do perdão, tem meditação da prosperidade, tem meditação da cura, tem. Uma, ou seja, você tem um, um objetivo. E aí você faz a meditação com a intenção de atingir um objetivo. E você vai se aproximar dele, não quer dizer que você vai resolver tudo. Então, se eu faço a meditação do perdão, eu me aproximo do perdão que eu preciso encontrar. Não quer dizer que eu resolvo, mas quando eu me aproximo, isso me dá ânimo. Porque o ser humano é um bicho interesseiro, gente. Desculpa, mas todo ser humano tem é um interesseiro. <risos> Gostei dessa fala. Você só faz qualquer coisa na vida para ter um benefício. Se você não for ter um benefício claro, você não vai fazer. E quem fala, ah, não, mas é que eu sou filântropo. Tudo bem, você faz filantropia porque isso te faz bem, te, te faz sentir bem, é por isso que você faz. Então, quando você faz uma meditação com um objetivo claro, em sete dias você se aproxima do seu destino, você fala, opa, isso aí funciona, então vou fazer mais. E é isso que ajuda a pessoa a manter a constância. Então são pequenos ganhos diários. No germinar a gente tem é, módulos, né? então um módulo fala sobre o seu corpo físico de uma forma geral... Um módulo fala sobre seus relacionamentos, um módulo fala sobre prosperidade e abundância, é uma coisa que eu falo muito, eu ensino as pessoas a ganharem dinheiro, porque ganhar dinheiro é uma consequência de você estar alinhado com a sua essência, e um módulo é a respeito de propósito de vida, como você faz para encontrar o seu propósito de vida. Então são 52 técnicas de meditação diferentes, cada uma com um objetivo muito específico. Você faz a meditação para se aproximar de um lugar, e quando você percebe o progresso, é muito mais fácil você ter constância. Se você não percebe, se é uma coisa muito sutil, muito superficial, você se perde no meio do caminho, você tem dificuldade de conseguir. Né? Então essa é a abordagem que eu uso. Né? Sempre ter uma meditação com um tema bem específico para a pessoa perceber essa evolução na vida dela. Tá, então, é, dentro de tudo que você me respondeu, eu ainda fiquei com uma dúvida. É, esse esse local esse lo, germinar não falei errado é germinar é, germinar. é eu até gosto dessa palavra que eu fiz no, eu trabalho com a comunicação não violenta e tem um processo que a gente também faz nos cursos né que é germinar e, e vai indo até o final então ressoou aqui ele é desenvolvido em quanto tempo e como que é esse trabalho, aonde você tem um lugar específico, é, com quem você trabalha, como que isso desenvolve? A metodologia germinária é uma metodologia que foi criada por mim. Como eu disse lá no começo, quando eu comecei a ensinar as pessoas a praticarem a meditação, eu percebi que tinham certas características que ajudavam com que a pessoa tivesse constância. Então, eu criei a metodologia germinar há 12 anos atrás. E ela era é, ministrada presencialmente. Então, eram 12 módulos, sempre um final de semana por mês, a pessoa fazia um retiro. Ela entrava na sexta-feira, ficava até domingo e fazia todas as meditações daquele módulo. Praticava durante um mês, voltava no mês seguinte. Em 12 meses, ela concluía toda a metodologia. Com é, a pandemia, né? eu tive que suspender, obviamente, presencial e eu transformei a metodologia germinar, que era só presencial, em online. Hoje, a meditação, a metodologia germinar acontece de forma 100% online. E eu, é muito bom isso, porque eu tenho alunos de todos os lugares do mundo. Tem alunos do Japão, da Alemanha, de Portugal, da Espanha, é, da Irlanda. E, ao invés de ser uma vez por mês, ela é fragmentada nas semanas então toda segunda-feira tem uma aula pelo zoom ao vivo aonde a gente eu faço uma explanação sobre o tema específico e ensino uma meditação essa meditação a pessoa fica com o um áudio e ela tem que praticar esta meditação por sete dias consecutivos depois na outra semana segunda-feira tem mais uma meditação e ela vai fazer por sete dias consecutivos e assim vai Cada mês é um tema, cada semana é um subtema. E aos poucos a pessoa vai evoluindo e vai conseguindo alinhar essas quatro esferas internas que ela tem e começa a colher resultados e aí as coisas acontecem. Né? Eu tenho outros cursos presenciais, é, tem retiro, tem um monte de coisa que acontece, mas a metodologia germinar, que, que é a base de tudo isso, né? é um curso de meditação quando você entra na metodologia germinar é, automaticamente você ganha um curso básico de meditação para aprender todas as técnicas como respira o que é o que não é como faz como não faz para que você possa fazer as práticas que são instruídas uma vez por semana por 52 semanas é assim tá E aí quem trabalha com você que com, com quais são as pessoas que te apoiam e, e o local que você fazia isso, agora é online, você falou 100%, mas você é. tem um espaço. Eu ainda tenho, é, eu ainda tenho é, os presenciais, né então a mesma metodologia, eu voltei agora no mês de julho com os retiros, então os retiros acontecem presencialmente na minha pousada, eu tenho uma pousada em São Luís do Paraitinga, fica entre Taubaté e Ubatuba, no interior de São Paulo. Então lá, todo é, primeiro final de semana do mês tem retiro. Eu abri agora também recentemente, há três meses atrás, um espaço em São José dos Campos, que fica na Vila Ema, é um espaço de yoga, meditação e terapias integrativas. É, e os profissionais que trabalham comigo São os profissionais de diversas áreas né? Então, dependendo do tema Eu vou trazendo profissionais Que vão falar sobre temas específicos Inclusive, tem uma pessoa que fala Sobre CNV Eu vi a girafinha e eu já sabia o que, que era <risos> é, A gente fala sobre é, Comunicação não violenta Enneagrama Tem aulas de yoga, prática de asanas Tem educação financeira Tem terapia do som, sound healing. tem vários terapeutas que vêm para agregar nos temas específicos. Que pena que já tem alguém da CNV que eu ia me propor a ir até lá, mas tudo bem. <risos> mas vai ser muito bem-vinda, viu? Pode vir, porque sempre agrega, amor. <risos> Ótimo. Depois você coloca pra, aqui no, no vídeo o nome desses espaços e, e divulgue, porque... A ideia do programa Prosa Criativa é, como você disse, nós no, nos sentimos bem aqui como voluntários, levando esse tipo de conhecimento e trabalho, gerando saúde e harmonia para as pessoas. né? Isso é muito bacana. Matheus? Diga oi. Eu... Você ia falar alguma coisa? Ver você se posicionando? <risos> ah, tá errado? É... Ah, sim. Na verdade, eu, eu fiquei curioso porque... É abriu, né, não especificamente você aborda a, a meditação, mas você abriu pequenos nichos com relação a isso, né? Foi, foi como é que eu posso dizer? Hoje eu tô meio avoado, gente. É, você é, desenvolveu links com relação a outros nichos com, fora da meditação, como você falou, do yoga, da... É, então, na verdade, Matheus, eu acredito que não existe nada é, que seja alheio à nossa essência. Uhum. E eu acredito na integridade. Né? Integridade não tem nada a ver com caráter, com verdade, com nada disso. Integridade significa ter todas as partes, estar integral. E, para ser integral, a gente precisa abordar todas as áreas da vida. Então, a meditação não resolve nada. Não resolve nada. A meditação te mostra o caminho, ela te traz para um estado de presença para que você identifique o que está acontecendo. Uma vez que você identifica, você precisa de ferramentas para resolver isso. Uhum. Então, você é, precisa de um corpo físico que funcione. Então, eu preciso falar de alimentação. Você precisa fazer cocô todos os dias, né? As pessoas não sabem disso, mas isso Sim, é muito importante. É importante. O funcionamento do seu intestino diz muito sobre as suas emoções. Você precisa ter uma vida sexual plena e satisfatória. Então, mulher que não tem orgasmo, gente, tá errado, não é normal isso. Precisa ter orgasmo, precisa ter libido, precisa transar. Sim. Você precisa ter energia, disposição, você precisa dormir bem, né? Então, essas coisas são importantes. No, daí a gente sobe um, um nível né? relacionamentos você precisa conseguir se relacionar com as pessoas de uma forma feliz de uma forma leve, gostosa você precisa conseguir se expressar mostrar a sua verdade e também ter a capacidade de empatia, de compreender o outro e sentir, você precisa de relacionamentos afetivos, cúmplices e é, fortalecidos você precisa ter relações sociais nas quais você se sinta confortável, porque o ser humano é um ser social e a gente sobe mais um nível, vai para o nível intelectual você precisa ter a capacidade de gerar dinheiro a natureza é próspera, é abundante e tem muita gente que acha que ganhar dinheiro é pecado, que é coisa do mal e tal e não, não é porque só ganha dinheiro de forma lícita quem tem a capacidade de gerar valor no mundo então, quanto mais dinheiro você está gerando de forma lícita, quer dizer que mais valor você está gerando no mundo. Dinheiro te dá liberdade, te dá capacidade de doar, de apoiar, te dá é, capacidade de curtir a vida, de ter segurança. Então, é importante também. E propósito de vida, porque tudo isso que você faz precisa estar conectado a algo maior. Não adianta você ter o corpo perfeito, relacionamento perfeito, muito dinheiro, e não saber o que você está fazendo aqui, e está perdido, e acordar de banho e falar, o ah, que, que eu estou fazendo aqui, gente? Quero sumir. Não resolve. Então, essa conexão entre todos esses âmbitos da vida são muito importantes. E como eu disse lá no começo, que tudo está interligado, e que é, a origem da desarmonia não se manifesta no mesmo lugar em que ela é criada, faz com que seja necessário você olhar para tudo. Então, se você acha que o seu problema é relacionamento, você precisa olhar para as outras áreas da sua vida. Se olhar só para uma, você não vai conseguir se libertar. E o que eu é, entrego, né? a minha entrega para o mundo, é transformação. Eu não quero ensinar as pessoas a meditar. Para mim, pouco importa se a pessoa sabe meditar ou não. O que eu quero é que ela se transforme, que ela seja hoje um pouquinho melhor do que ela era ontem. Então, se ela conseguir fazer isso, Através de um curso, de uma palestra De uma meditação, de uma oração De uma religião tal Para mim tudo está valendo O que eu quero é que você seja cada vez mais Aquilo que você verdadeiramente é E menos o que o mundo gostaria que você fosse é que aí, você tivesse ah, expectativa é com o outro é. É. Exatamente, é isso. é isso E quando você vive a sua essência Num primeiro momento As pessoas vão se decepcionar o que tem de gente, amigo meu, parente, que no começo da minha jornada me ridicularizou, né, fazia piadinha, esses vídeos que vocês veem hoje nas minhas redes sociais, eles são até bonitinhos, tal. Esse vai ver o primeiro lugar. É esse ponto. É, vai ver o começo. Era ridículo, gente. Eu de camiseta abotoada até a gola, que assim duro que nem um pau, morrendo de vergonha. Oi, meu nome é César e as pessoas metendo pau, ah, como você é ridículo, vai volta para cozinha, não sei o quê. Não. Hoje, essas mesmas pessoas vendo os meus resultados, falam: ai César, você é tão iluminado, né? Você deu tanta sorte". Sorte, Partilado, né? Sorte, sorte é sacanagem, sorte. né? Desculpa, eu ia falar um palavrão, mas não sorte pode. é sacanagem de, de escutar. É... Eu, eu, então, Isso, né? então, assim, a gente precisa integrar todas essas áreas, sabe, Matheus? Eu, eu não acho que dá para você ficar sentado numa sala, ouvindo mantra e cheirando incenso, sem olhar para as outras áreas da sua vida. E é muito importante, porque tem, tem coisas que não são ditas, né? A maioria das coisas que importam na vida não são ditas. Alguém já te ensinou como que faz para fazer cocô direito? Não, Eu ensino. Alguém já te ensinou como que faz para ter orgasmos? Não, eu te ensino. Alguém já te ensinou como controlar suas finanças de maneira eficiente? Não, eu te ensino. Então, eu venho só trazer informações que são muito importantes, só que são negligenciadas, ninguém fala. Né? Então, é muito importante ter todos esses links. Você falou de, das pessoas te criticarem, te ridicularizarem né, no, no seu desenvolvimento. Por você ter uma certa popularidade, você tem um, um nicho de, provavelmente, de haters ou de pessoas que se incomodam com o sucesso que você teve. É, isso é comum, né? Se você é popular, se você existe no mundo, vai ter alguém que não vai gostar de você só porque você existe. É, você, você já se deparou com, com uma situação dessa? Como se decorreu? Como lidar? né? Como você, César, lidou com algum problema ocorrendo semelhante? Irmão, eu lido com isso diariamente. Eu tenho milhares de haters e tem haters de carteirinha, que o cara fica me seguindo, qualquer coisa que eu falo ele vai lá e fica causando. E eu lido muito bem com isso, né? Isso não me incomoda nem um pouco. Eu acho que faz parte do processo. Só que tem uma outra coisa, Matheus, que é muito maluca, cara, que é o seguinte... A minha função é ajudar a pessoa a expandir a consciência, a evoluir. Então, em grande parte dos casos, eu vou lá e eu aponto a ferida da pessoa, o que ela não quer ver. Hum. E quando eu faço isso, a pessoa fica chateada comigo. Então é muito comum é. alunos meus ficarem putos da vida comigo porque eu estou é, evidenciando uma dor que ela tem e que ela não queria olhar para aquilo, né? só que esse mal estar, ele dá e passa, então é preciso ter uma, uma serenidade, é preciso ter uma compostura para conseguir passar por isso, porque passa e depois a pessoa entende. Né? Então vou dar um exemplo bem banal, se uma pessoa tem um problema com dinheiro, quando eu começo a falar de dinheiro, quando eu começo a falar que dinheiro é importante, a pessoa vai ficando no pé da vida. Não, mas dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tão importante. Esse César é muito ganancioso, mas isso só mostra que dinheiro é uma sombra para ela. Percebe? Quando eu falo que as pessoas têm que ter orgasmos, se tiver uma mulher que é frígida e não tem orgasmo, ela fica pé da vida. fala: Não, mas isso aí não tem nada a ver, não sei o quê. Então, lidar com esse tipo de, de questão, para mim, é mais desgastante. Agora, hater tem para tudo que é lado, tem de tudo. Eu apanho dos dois lados, porque eu apanho dos namastê, porque eles acham que eu sou muito capitalista, e eu apanho dos capitalistas porque eles acham que eu sou muito namastê. Então eu <risos> tomo tá porrada de todo lado, mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem, e no final tudo dá certo. Legal, legal. legal. É exatamente isso, né? Agradar a todos. Como você disse, nem os, os grandes sábios como, e, e o principal deles, que é Jesus, não conseguiu. Mas esse é um outro assunto. É, eu vejo que você colocou um vídeo que eu amei, sabe? É, de Também difícil de aceitação e difícil de entender. né Porque, vou voltar um pouquinho na comunicação não violenta, o processo sempre é intrapessoal. Depois, não na, não na sequência, mas mais ou menos isso, mas o primeiro é intrapessoal, e depois é interpessoal, e o sistêmico que vai dizer: nossa César, o que aconteceu com você? Você está. Você era 220 por hora e agora você está assim? Então a gente começa a iluminar, mas é, o vagalume ele é sempre comido pelo sapo também. Então a gente sabe que essas nuances irão acontecer conosco. A questão. É nos conscientizarmos do que queremos. E eu acho bastante difícil. É, essas, esses conflitos são muito fortes. E esse vídeo que você é, postou, você está correndo atrás de um homem perfeito. E uma mulher perfeita também. É, é muito comum. Hoje mesmo, eu estava atendendo uma pessoa que não aceita mais como... O parceiro se transformou, ou ele mudou pela idade, por uma série de questões. A meditação é, oferecida a ela, ela já disse assim: ele não vai querer. Daí eu disse: não, estou falando para você. Né? Como é que você pode fazer? Não, mas ele não vai querer, ele não vai mudar. Ele vai, eu vou acabar perdendo meu trabalho com a meditação por ele. Isso você também ouve? Muito, muito. A expectativa de que o outro tem que mudar, né, de que o problema está fora, é muito louca. Porque, sem dúvida nenhuma, tudo que está fora, influi na nossa vida. Não tem como negar isso. Né? Então, as circunstâncias externas, elas influem na nossa vida. Porém, o que determina a sua realidade, é o seu estado interno, é aquilo que você sente, que você faz e que você acredita. O que está fora, você não pode mudar, não tem como você mudar o que está fora, mas você pode mudar o que está dentro. Então quando eu mudo o que tem dentro, o que está fora reverbera. E é muito legal isso, porque eu digo para as pessoas, você tem que mudar, você tem que se cuidar e quando você for uma pessoa melhor, o outro tem a oportunidade de mostrar a melhor versão dele. Não é que o outro vai mudar. Mas é que se você é uma pessoa muito agradável, muito feliz, muito bonita e tal, o outro vai perceber isso também e vai mudar. Ele mostra a melhor versão dele. Então faça por você, não faça pelo outro. Se você quer ajudar o outro, você tem que primeiro ser feliz. Eu falo isso muito para mães né, também. Eu falo para as mães, se você quer ser uma, uma boa mãe, Seja, primeiro, uma mulher feliz. Porque então, uma mulher feliz dá uma mãe muito melhor. Essa história de que eu vou me sacrificar pelo meu filho, vou ser miserável, porque... Meu, não vai! Se você estiver miserável, você não vai ser uma boa mãe. Então seja uma mulher feliz, e assim você será uma boa mãe. Seja uma boa esposa. É, Para ser uma boa esposa, seja uma mulher feliz. Para ser um bom marido, seja um homem feliz. Para ser um bom profissional, seja uma pessoa feliz. Começa de dentro. Você já viu pessoa feliz, alegre, reclamando dos outros, falando mal? Não fala. Pessoa alegre e feliz, ela transborda alegria e felicidade. Então, esse é o caminho. É, santo tia Brown, né? Quem, né? O homem que está em paz não quer guerra com ninguém. Uau! Trouxe muito bem uma metáfora aqui, Matheus. Eu falo que esse Matheus tem uns insights. É. E eu tô vendo... Matheus, não sei se você tá vendo eu não, aqui no tô. estúdio, tem uma pessoa ali atrás na mesa de som que tá assim, ó. Parece aquele cachorrinho que fica atrás do carro, Caramba. balançando a cabecinha. Sabe aquele cachorrinho que fica assim? Não tem muito isso mais, mas tinha no meu tempo... Aquele que tinha uma mola na cabeça, a gente não sabia se era de verdade ou mentira. <risos> Aí a pessoa tá ali atrás, mexendo no som, mexendo nas imagens e assim, ó. Cada coisa, que eu, cada palavra do César, ela faz assim, ó. Meu Deus! É isso, Babi? Olha é... ah, lá, olha ah lá, a cabecinha. É isso? Isso mesmo. Tá aproveitando? Aproveitando muito. Um programa que Com... pensa fora da caixa tem que investir em você também, né? Com certeza. É interessante, César, um, um detalhe que eu queria colocar, nem sei porque veio isso para mim agora. Normalmente, a gente vem gravar ou fazer o programa, a gente fica assim, ah, será que a gente está fazendo a coisa certa? Será que, que é tão legal? Ai, estou cansado, estou cansada e todas as coisas que fazemos durante o dia. E eu é? pensava nisso no começo, agora hoje eu não penso mais, não. É. Eu faço, eu quero vir. <risos> Mas cada vez que a gente está aqui com alguém, a gente está aprendendo muito. Exatamente. Ou não? Sim, com certeza. Você está tá evoluindo essa muito. A ah, interação é. social sempre gera conhecimento, por mais que se seja boa ou ruim. Né? É. E aí é uma troca, é. né? É, sempre é troquinha. Muita troca. E como você falou sobre as aulas online que você está desenvolvendo nós não paramos na pandemia né e ainda pudemos dar apoio para as pessoas e nos apoiar aí eu acho que, que vem essa sua fala né primeiro para nós e só que eu com, com um tempo de vida maior do que vocês eu ouvi muito não sei se vocês ouviram que gostar de si mesmo falar eu estou dividindo, ser egoísta e ser egocêntrico, eu estou falando que eu ouvia isso ser egoísta, ser querer primeiro para você, cuidar primeiro Só de penso você. Só pensa em você, né? É. é, era isso mesmo, a gente ouvia muito isso e para quebrar essa pedra né, no caminho, eu acho bem complicado, mas muito necessário, né, Matheus? É, é, é, é egocêntrico, egoísta, é, é, com, é. Nossa, eu adoro falar a palavra complicada, santo Deus, né? É. É, <risos> mas acho que se enxergar e se amar é, ou, ou melhor, entender a questão da sua existência não. É, como é que eu posso construir essa frase um pouco mais, menos psicanalítica? <risos> Mas, né, eu, eu vim com aquela fala, né, você só existe a partir do outro, no caso, por questão inicial de bebê e mãe, né, o um bebê não entende nada, o bebê não entende a existência do mundo, tudo não, não tem nome, então, por conta disso, não existe. Você não tem, nunca teve contato, nunca soube como essas sensações funcionam. E o primeiro ponto de prazer na vida, que é a fome, né? saciar Sim. a fome, é vindo da progenitora da mãe. Sim. Então você começa a começar a ver o mundo a partir da sua mãe, né? Da, de quem te amamento, de quem sacia seu sofrimento, seu vazio, né? É, com isso da a construção do ego né a gente vai conseguir construir a sua personalidade é querer bem para você mesmo é crucial você querer bem para você mesmo usufruindo dos outros aí é complicado aí chega no ponto do egoísmo entendeu é então é, é, é uma sempre uma linha tênue né sim de... Mas também é uma forma de cercear o seu desenvolvimento, né? Você é egoísta, não pode fazer isso. Você tem que fazer tudo para o outro. E aí você fica no sofrimento, né? Em é, geral. Porque você né? nunca saceia o outro. Sim. <risos> Sim! Então, o, o desconforto é, é importante para o desenvolvimento do ser humano. Se ele está confortável, ele estagna, né? É isso é isso é uma parte do nosso desenvolvimento a gente para crescer para crescer os dentes para crescer o corpo para crescer a nossa mente com reflexões com meditação você como você mesmo fala não é uma med uma meditação que resolve é a longo prazo você constrói isso muitas vezes a gente constrói coisas com base nas nossas crenças nas nossas realidades e uma das coisas que mais dolorosas que acontece que é quando tudo que você construiu desde algum ponto da sua vida, às vezes não dá certo, né? No caso, você teve sua construção como cozinheiro e falou, não, essa não é minha praia. E você teve que reconstruir do zero. Muita gente vai ter que fazer esse movimento. Como lidar com esse movimento e a coragem de ter, né? Para mim, é um, é um ato de coragem, falar assim, daqui é o que eu construí... Foi, foi, faz parte da minha história faz parte de mim, mas eu não quero mais a partir de agora eu vou construir alguma coisa do zero, a partir daqui é, é difícil, muita gente desiste de N maneiras né? Eu não estou falando só de uma desistência é, eu já estou falando já de uma desistência um pouco mais pesada né? que a gente remete ao amarelo é. É, então é, é difícil ter força é difícil lidar e apoio é sempre muito importante. Nossa, eu estou muito palestrinha, desculpa, gente. <risos> Parei! É. é difícil, mas no caso, o César, é, você falou de mãe, aí você pegou num ponto bem fraco aí, viu? <risos> é. É, enfim, o que eu estou pensando aqui é que as pessoas levam outras no seu processo, ou não? Eu vim aqui porque, por causa de. É isso também é com certeza absoluta todos nós temos uma influência muito grande e uma razão maior do que a nossa própria existência então todos nós temos um propósito maior do que a nossa própria existência sem dúvida nenhuma só que nós não temos autonomia para manifestar mudança na vida do outro Existe uma ideia é, que você tem, a capacidade de fazer o outro feliz ou infeliz. Isso é uma ilusão. A gente não tem esse poder. Né? Nós não temos esse poder. A gente tem poder de fazer por nós. E quando nós estivermos na nossa melhor versão, o outro certamente terá a possibilidade de manifestar a melhor versão dele, que não necessariamente quer dizer que ele vai fazer. Só que quando eu falo principalmente da questão da maternidade, né? porque as mães... É... Os haters adoram isso, né? Tem muito hater meu que pega... Tem um vídeo meu que eu falo sobre isso, né? Se você quer ser uma boa mãe, seja primeiro uma mulher feliz. E daí tem muitas mulheres infelizes que me odeiam e escrevem comentários do tipo ''Ah, vai você parir uma criança primeiro para depois dizer isso e tal?'' Como se eu estivesse falando que ela tem que maltratar a criança. E não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que pelo bem da criança, se ela quer de fato ser uma boa mãe, ela vai ser uma mãe melhor quando ela for feliz. Então, quando existe a premissa de que o egoísmo é uma coisa ruim, e que eu tenho que fazer pelo outro e não por mim, e que eu, tenho que, é, que eu posso até sofrer no caminho de fazer pelo outro, mas eu não devo fazer por mim, isso é um equívoco. Porque se eu não estiver na minha melhor versão, eu não vou conseguir manifestar tudo de bom que eu tenho. Então, eu não consigo ser a melhor mãe que eu posso ser se eu não estiver plenamente feliz. Então, quando você busca a sua felicidade, existe aí uma dose é, considerável de egoísmo, ainda assim ela é altruísta, por quê? Porque quando você está feliz, você tem a capacidade de dar o seu melhor. O que é melhor? Você ter uma mãe feliz, que não esteja 100% do tempo presente, ou uma mãe que está 100% do tempo presente, mas toda acabada, triste, rabugenta, depressiva e sofrendo. É aí que eu quero chegar. Então isso vale para tudo. A gente só pode dar para o outro aquilo que a gente já tem na gente. Então se eu quero fazer alguém feliz, eu preciso primeiro eu ser feliz. E só quando eu for feliz eu consigo transbordar felicidade. Eu não posso entregar ao outro algo que eu ainda não tenho. Então, eu não posso fazer ninguém feliz enquanto não houver felicidade em mim. E isso é um paradigma, porque a gente foi criado dentro de uma sociedade que cultua a culpa nas pessoas. Nossa, você falou tudo. Meu Deus do céu. Ai, pegou no meu ponto aqui. É uma sociedade que cultua mesmo a culpa, a coerção, a intimidação o tempo todo. E aí eu tenho um filho... Eu tenho uma filha, mas não é o meu caso. Mas é que eu atendo em consultório com as pessoas que trazem assim. Ele é a razão da minha vida, ela ou ele, né, o filho. E segura tudo em torno daquela criança. Né? E quando eu passei por um processo diferente, em que minha filha, com 16 anos, já estava fora do Brasil, ou fazendo os projetos dela, acho que ela não te ama, né? Vocês não se dão bem. As perguntas que vinham eram esta, estas, né? Só por causa da distância? É. Devido à distância, devido não estar aqui na cidade, grudada comigo, é. né? Então, isso me trouxe culpa muitas vezes. Vou dizer que não, mentira. Eu ficava pensando, nossa, será? Né? Será que ela e eu chegava nela e dizia assim, filha, nossa mãe, ela já começava a ficar brava até hoje, né? um pouco, porque a minha família e as pessoas ao meu redor demonstram muito isso, se tiver tudo grudado junto, dependente, é melhor. É mais confortável. sim. Pra, mas, quem, né? é pra quem, né? Pra quem? A mas, questão é, é pra quem, né? A, a, Boa, Matheus. A, a, a, tá agora que? aquela famosa... Boa. A, aquela famosa pergunta do Marshall. É, você me ama agora? Você, tipo, é, é agora? É agora. Não dá pra ser o tempo todo. Não. É nesse a presente, né? É, é. Eu acho que o mesmo assim com relação à felicidade. Eu acho que a felicidade é uma palavra um pouco complexa de se definir, né? Você... Estar bem consigo mesmo é. Eduardo, feliz não dá pra estar o tempo todo. Não. É foda. O que as <risos> redes sociais mostram é, é isso. Então, acho que as pessoas é, <risos> vão até você pedindo uma cura para o outro e você fala sobre culpa. E eu cortei você. O que, é que você estava falando sobre culpa? Não, é exatamente isso, a culpa vem de você achar que você tem que fazer o tempo todo pelo outro E se você não está fazendo, se você está fazendo por você, você é egoísta, logo você é culpado né? uhum. Existe uma relação que as pessoas veneram muito, que é a relação de dependência Então, se a sua filha ficasse na barra da sua saia, dependendo, grudada em você Ai mamãe, eu não vivo sem você e tal O que ela está manifestando de forma subliminar aí? Que ela está insegura, que ela quer te agradar, que ela precisa fazer aquilo para ter certeza que vai ter o seu amor. Quando ela tem liberdade para ir embora, ir para o mundo, fazer as coisas dela, é o que, que tem por trás disso? É segurança. Ela está tão segura, ela tem tanta certeza que ela é amada, que ela pode ir, que ela sabe que ela não vai perder. É justamente o contrário. Sim. É isso, é genial, é lindo isso. É, e aí vem é, de encontro ao que você falou, né? Vamos culpar, porque se você não segue aquele modelo, você vai ter que seguir. Porque o modelo aqui é o modelo de filho grudado com mãe, ou marido grudado com esposa. Enfim, é, essa relação de codependência ou dependência é um assunto bem amplo. Na meditação, é. Eu não sei se garante, mas leva a pessoa a perceber que esse não é o caminho? Com certeza. A principal função da meditação é de trazer de volta a sua essência. E a sua essência, ela tem que ser íntegra e sua. Não dá para você é, depender de outra pessoa para ser feliz. Então falar, ah, eu só sou feliz quando eu estou com a minha esposa. Eu só sou feliz se eu estou servindo aos meus filhos. Tem alguma coisa errada. Porque isso é um mecanismo de compensação para evidenciar uma falta que existe em você. Uhum. Então, se você tem consciência da sua essência, você é íntegro e daí você é pleno. Quem é pleno não precisa do outro para nada, mas pode escolher ter o outro porque lhe convém, porque faz bem, porque é gostoso, porque é legal. Então, só é feliz a dois quem já é feliz sozinho. Então se você está dependendo do outro para ser feliz Você está ferrado Está ferrado mesmo é, é. é, a gente já está passando o horário né? Mas é. eu pensei assim O que, que nós vamos conversar hoje? E o assunto não acaba Você é. é muito, muito bom no que você fala E com clareza e com palavras fáceis de serem assimiladas né? O que você está trazendo é o cotidiano né? E principalmente O que me atendeu Não sei você, Matheus foi, so... Babi. foi quando você falou Que você é, foi E ainda continuará Sendo criticado uhum. <risos> Porque quando A gente coloca né, O nosso rosto aí na tela É 100% Você pode acreditar que vai ser Ou você fica em casa e fecha as portas Pra você não, não, ser, não, não ser invadido Porque pra mim é uma invasão Muitas vezes é. o que a gente ouve é, Eu sempre me sustento na minha bolinha Minimalista o máximo possível Pra <risos> não me expor Mas mesmo assim, vem, <risos> vem é. A internet é, é, é cruel é. Ela é uma porta Pra muitas coisas E muitas coisas vêm é. Exatamente e esse trabalho que você vem desenvolvendo, César, né? Que já tem uma década que você falou, é isso? É, isso. É, com certeza está reverberando na sua vida e de muitas outras pessoas. Mas qual é o seu objetivo? Aonde você quer chegar? Você pensa nisso ou não? Ou você vive o que está vivendo hoje? Um eu sou muito muito orientado com objetivos eu tenho meta para tudo que você pode imaginar, então eu já sei né? eu tenho traçado com clareza absoluta os meus próximos 10 anos e, enfim né? é, existe um movimento de expansão da comunidade germinar, a comunidade germinar hoje tem 650 alunos que fazem parte e ela está num processo de expansão, é, muito, é, a gente abriu espaço em São José dos Campos agora, que é para atender uma demanda de pessoas que precisam né, entrar em contato com isso. E eu tenho planos de expansão para outras seis cidades. A gente vai abrir espaços em outras seis cidades. Né? Então, eu tenho meta de tudo que é tipo que você pode imaginar. Mas o que eu quero, a essência disso, é inspirar pessoas a superar limites e transformar a sua vida. É isso. Então, eu quero que a pessoa perceba, o maior número de pessoas possível, que ela pode, não importa aonde você está, não importa qual é a sua história, qual é a sua condição, o que importa é que você pode sim transformar os seus obstáculos em oportunidades na sua vida. Isso é o que eu quero fazer. É, eu tenho várias ações sociais também, projetos que a gente apoia, tem eventos que a gente faz que são 100% filantrópicos, enfim, é, o meu objetivo é inspirar as pessoas a perceberem que elas podem transformar a vida delas. Eu não sou guru, não sou perfeito, longe disso. E uma das minhas metas é me melhorar como pessoa, é continuar evoluindo, é ser um ser humano melhor para poder servir, contribuir cada vez mais. Eu vim ao mundo para isso. A minha missão de vida é essa, a razão pela qual eu existo é essa. Eu amo o que eu faço, eu não sei a diferença de quando eu estou trabalhando e quando eu estou me divertindo. Para mim é tudo uma coisa só, não sei dizer. Agora, por exemplo, não sei se é trabalho ou se é diversão. Para mim, tanto faz. Né? Então, é isso que eu quero fazer. Eu quero difundir essa meditação né, pelo mundo. Sensacional, sensacional. Acho que a gente fecha com chave de ouro, né, Matheus? Sim, sim. sim. Já, sua... já deu time aqui. É, é. E também sobre suas colocações. É, deixe para gente não sei se a Babi consegue colocar aí ou, ou não não sei como que é, você pode fazer igual colocou aquele dia ah, o local onde você desenvolve esse trabalho em São José dos Campos ou algum endereço que você queira deixar aqui oh, na tela o César pode falar para gente não pode César eu eu acho. Acho... olha só eu acho que a melhor forma é me seguir no Instagram então meu Instagram é arroba Cesar com S D-I-L-A S-C-I-O Na minha página do Instagram tem informação de todas as outras coisas que acontecem uhum. inclusive do espaço físico tem todas as informações lá se alguém tiver alguma dúvida quiser me perguntar alguma coisa, pode mandar mensagem para mim no direct que eu respondo vai ser um prazer poder contribuir é, no espaço físico a gente tem uma agenda de eventos tem muita coisa que acontece lá, vários eventos gratuitos, vários cursos, vários treinamentos. É, tem também uma agenda de eventos é, online, para quem é de fora, que você pode participar também. E todas essas informações você consegue lá no Instagram, que é arroba César de Excelente, excelente. Fico muito satisfeito. E você, Matheus? Eu fico satisfeito. É, bem... Eu ainda tenho N curiosidades que ainda queria tirar, mas não dá tempo. <risos> é, então tem que entrar no Instagram é... do César mesmo e dar mais umas piadas lá. É, mas eu queria agradecer a sua presença. Você é uma pessoa muito divertida. Eu, hum. acho, eu acho legal uma pessoa que tem esse, esse auto astral, essa fala... É, você tem uma fala aconchegante. Eu acho que igual a Daisy, que eu, que eu me simpatizei bastante. É e queria agradecer por por conhecer você por ter a oportunidade disso e eu queria falar mais alguma coisa mas me fugiu na cabeça tomar hoje foi mal está <risos> tudo é... bem mas novamente lhe agradeço um prazer querido é. aparece lá no espaço no espaço para meditar Daí a gente aterra você, você vai ficar menos avoado. Eu, eu gosto do termo, eu sou uma pessoa com pés no chão e cabeça nas nuvens. Aterra você, adorei. Nossa, muito legal. O programa Prosa Criativa é bem assim mesmo, né? Pensa fora da caixa, traz é, é, essa, esse entretenimento, um pouco de de sorriso aqui de brincadeira senão fica muito tenso muito difícil né? não dá para ser tão difícil assim então eu queria também te agradecer pela oportunidade e por a gente dividir esse conhecimento com algumas pessoas que será transmitido esse programa em breve uhum. de uma forma que a gente agora vai seguir você e vai aparecer lá. E a gente vai acabar passando para frente. Algumas filmagens que eu fiz aqui, mesmo antes do programa, porque eu não aguentei e isso. Eu vou dividir. <risos> Spoiler. Spoiler. Ó, Spoiler. já tá entregando. Já tô entregando para algumas pessoas. Não posso entregar tudo, Man. né? Não é que pode. apesar que só vai aparecer no dia 17, né? É. Então... Man. Ah, mas eu já vi umas coisas aqui que eu preciso rever, pensar de novo, uhum. sabe? Né? Lembrei de algumas pessoas também que já estão querendo saber e então tá tudo certo. Uhum. Babi, você quer dizer... Muito obrigada, viu, César? Vou sair daqui feliz, pode ter certeza. Tô saindo daqui feliz com tanta informação sobre meditação e eu já vou começar a praticar também. <risos> Consegui, lá no YouTube. Pode ter certeza. E obrigada à equipe prosianos Obrigada. E quero também dizer parabéns para Ana. Exatamente. Verdade. Esse programa é para ela. Celebrando aqui a vida da Ana. Isso porque a Ana que foi o link. Apesar de ela não é. estar aqui, mas ela está aqui. É, ela está no Nosso aqui. coração. e ela que foi o link, né? Ela que foi o link que trouxe você. É verdade. Fez falta. É. Olha é. Animada a Ana, né? Você ah, sabe é né? Ela essas... é uma raquete elétrica. Muito, muito adorei ela também. É ótimo. Muito obrigada. E, né? e quero aproveitar também, para os ouvintes estiverem aqui, curta a página do Vivência Espírita, que fica aqui embaixo. Sim. E compartilhe também esse vídeo para as outras pessoas, para suas redes sociais, Exatamente. que vai ajudar muito, vai colaborar muito com a gente. Consigo mesmo e com o outro. Isso. <risos> muito obrigada, César. Você quer se despedir? Gratidão, eu agradeço a oportunidade, é sempre um prazer. Eu venho aqui falar em nome da meditação, Independente de você ter se identificado ou não com a minha abordagem, com a minha filosofia, eu acredito que a meditação é uma ferramenta fantástica que pode e vai ajudar você muito. Se não for comigo, tem vários outros instrutores de meditação, tem meditação guiada no YouTube, tem aplicativo de meditação, o importante é que você pratique. Isso vai fazer muita diferença na sua vida. Gratidão pela oportunidade, pelo convite, para eu poder divulgar um pouco mais daquilo que eu acredito, e foi muito divertido. Gratidão a todos vocês. Obrigada. obrigada. Gratidão também. A Recíproca é verdadeira. Uhum. E você que esteve conosco, muito obrigada por assistir esse programa, por estar conosco, por vivenciar essas experiências que pra gente está contribuindo e vai contribuir com você. Programa Prosa Criativa, que pensa fora da caixa, está com você toda segunda-feira, às 19 horas. Aqui, ó. Ali na tela, ali, ali, fora da caixa. Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Você ouviu Prosa Criativa, o programa que pensa fora da caixa. Agradecemos sua atenção e esperamos revê-los na próxima segunda-feira, às 19 horas. Excelente semana a todos.